Vá, uma arena fácil, uma arena descontraída, uma arena bem disposta. Pronto, dois stealth. <risos> <risos> <risos> Na stealth! Foda-se! Não faças Blade Storm, mano. Pode acontecer. Tchazam! <risos> Deve que afrontarem-se todos no sítio. Pois matamos-os todos. Claro. É que virar a caça. Fácil. Anda. Agora vamos lá. Vamos os nossos amiguinhos e morremos todos lá. <risos> Limpinho. Tem nada que enganar. Danaik! Ah, falando em Danaik, há um bocadinho na BG que eu fiz enquanto tomava ver. Lembrei-me de fazer um, um, um one on two. Eu contra um Prince de e um Marx Manantar. Não correu tão bem como era suposto. Ah, isso era suposto correr bem! Claro! Tinha claro. tudo de correr! Tu és muito doido! Tantan, meu Deus! Tu és muito doido, olha que eu estou silence 3 segundos! Tu eu vou blakestorm, é assim? Sim! Ah. É Tantan. definitivamente... Mata os todos um já está. Oh puto, olha, os mage. Os lembraram-se de me atacar puto. Ai. Eu vou nele, vou nele, vou nele, vou nele. Ok, estou preso. Sei. Eu devia ter visto a cor do debuff. feito aquela macumba que tu disseste, mas eu, eu saltei, eu usei o trinket, se for. O também serve para isso. Dá-se -er. Eu dou snare, -er, é fixe louco. Isto é assim. Oh ah, puto, ai que eu estou a morrer. Eu vou aqui para dentro de casa, sair da lá no off-site e curar-me um bocado. Os gajos odeiam-me, os gajos não me querem mesmo. Ah, eu vou morrer aqui. Eu não vais, morrer não. não vais não, não vais não. estás a dizer é isso. Eu não estou nada, puto. mas eu estou a dizer essa merda. Ok, se calhar acho que eu não estou a conseguir lar esse dano todo. Puto. Ah, eles deram um silence, vai defensive. Por favor, vai defensive e faz alguma coisa para me salvar. Puto. Eles são tantos, Rudy. Porquê que eles são tantos? A oh puta! Ai! Usa o sprint! Vamos fugir, Rudy! <risos> ah! Ah! ah. Que é que foi? vou contigo, Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Salta para dentro da puta da casa, aí vai ele. É só um rápido, aí vai ele. Então a gente já tem um monte de AFK no cemitério. O partido é matar um gajo com o Super Electric e vira o blasto dele, não me é? <risos> horas a castar-me. Assim que aquilo vem. Pá! Ah. Oh oh, oh oh, oh oh! Não! a sangrar. Então, querias mais PVP do que a gente fez? Estás a Tipo. Tenho o ano. Olha, eles vêm aí, puto. Ainda bem que estás aqui. Que eles vêm todos para aí, puto. O Pedro Dragon é um, inú... é um inútil de merda. nube um corno está aqui AFK ah, na base. Será é que a gente gosta? Um, puto, tu não estás a perceber a quantidade de merda que aí vem. Preciso de apanhar aquela, aquela coisa. Olha, eu fico aqui no tirar. telhado e Ilarte, está bem? Preciso de apanhar aquela coisa para dar mais dano. Ah, agora tu a saber. lá para baixo. Ah puto, não vais para, para, para fora anter. de range puto! Aquele hunter é tão forte, meu Deus. Ah puto, eu não te consigo hilar. Da maneira como eles estão, que aquele hunter está sempre a ser hilado. E. Eu também eu também estou a hilar, Rudy. Não achas que eu estou a fazer um bom trabalho? Não, ótimo! <risos> ótimo, não houve uma vez que eu encontrasse um combate que tivesse sobrevivido. <risos> Também, se tiveres em conta, novo uma única vez que tu tenhas entrado num combate que não fosse contra 10 pessoas ao mesmo tempo. É porque subo. será que não consegues aguentar? <risos> Certamente. <risos> tu é, tu begué, levamos no cu na arena, depois levamos no cu da begué? Depois na arena, pois levamos no cu do vosso no, no random. <risos> Ai, random dungeon finder. Shadow Priest e Rogue <risos> Ai ai, tu mata-me esse Rogue, mas mata-me esse homem o Ponto já era tarde para matar o Rogue, é absurdo Interrompeu yeah. o Mind Blast, o Rogue apanhou-te Sim Vamos apanhar? Sim E então, estás a uma mão nos cornos tu? Estou a tentar perceber porque é que não consigo castar nada, mas está difícil, está complicado. Agora estou silence de 5 segundos. Fui ainda não consegui fazer um heal. Ah, consegui um. Consegues destilar? Estou a tentar. Ei, eu fui mandado cá para baixo, não sei bem porquê. Estou aí, estou aí. Ah, Qual dos dois é que me desarmou? -te? Não sei pá, pode ir os dois. E a gun que eu espetei... Vai puto, vai puto, mata o rockisha. O não pode ir stealth! Herói throw. Charge! Oh, ah put, não! Put, O roquicha tá ali! Oh merda, fiz alt-tap! Onde <risos> é <Cala>. que tá <risos> o roquicha? Eu não vejo roquicha! Ah puto, calma, te ajuda-me! O cabrão vai cilar todo, não vai? Provável. Não, sou eu Mas vai pessoal. Bate nesse, bate nesse. Ah, bato, bato. Sou eu! Stun, stun, stun! Execute, execute, execute, execute! Morreu mesmo? Morreu! Oh my God, morre de cagarão, meu e vamos ganhar uma contra um setup decidido, do meu ponto de vista. Tu é... vamos ganhar uma! Não, eles são estúpidos, eu não vejo um único interruptor, te da arena toda. Olha, este priest não pode dizer o mesmo, mamou uns 4 ou 5. Meus. É bem. Não, foi, foi, foi nosso show. Não, meus mamou 4 ou 5, deus não sei. De meus não, não, não, mamou, não. Que, que eu não fiz nada não correr a ah. esta arena e larme. Tu deves julgar que eu não tenho mais nada. E a tua vida? Não me mais um? Estou, Estou -se Puta sério, esse gajo a fazer um tanto, não estás bem a perceber a vida que tu estás a perder. Da vida é animais animagem. O clipe não protege de animais Eu sei, eu sei, mas tipo... Se gajos tipo se lembram de me dar um cepo ou um blind ou uma merda... Olha, eles já não têm mana. Ah! Ah! Ah! Roots. Ah! Ah! Ruth! Ah. ah! Menos armor, menos 15% de armor, mas tu tens classe, portanto isso não, não faz diferença. Eu faço um improvo da Amstring, galera se pôs-te na do meu sítio e ele começa a andar, eu não percebo, portanto, meu meu talento, eu acho que os talentos, tipo textos protection, um merda, qualquer. ah, mais um enterrado. Já temos aqui um AFK, pode já reportar este. Ah não, pera, ele saltou. Mas mas eu vou tipo, eu vou tipo com gear, PVP, gênero. <risos> Estás fixe. Ah, que veio. Ó oh, para mim com um guia de Fury, peço-me, peço-me macho. <risos> um verdadeiro macho. Onde é que tu estás? Que é para eu ver. Olha, puta, o pessoal todo que eu estou a convidar é tudo com 400 da Level, portanto. Estamos sabes. Ah, este... Estamos tapos, é o que tu estás Este disco diz PVP faz 22 capas de DPS, portanto, isto vai giro. Isto é Minds. David, eu, eu não conheço esta terra. Ah puto, isto é fácil. Eu não, conheço, eu não conheço esta versão de bater nas pessoas. Isto é muito fácil, olha, tenho aqui um grande Gear. Pute. Primeiro, eu acho que o Med Shards só pode ser usado... Oh, requires battle stance, mas está claro. Qual é a tua cena? Qual é o caminho? Como é que este Priest está -se? Este Priest tem 165 capas em, em, em PVE, deve ser. Isto toda a gente está com o Guia de PVP, tens de usar. Eu com, 30 capas de crítico cada virada, a ligar com ele. Só aqui, nas, nas arenas nunca vejo nada dessa merda. Eu aqui tenho duas duas anda. muito mais forte que duas to Ainda sei porque é que não vais Fury PVP, é só big numbers. You cannot deny those numbers man Tuesda It's. It's 2X! It's less one! Big numbers man! Just fucking big numbers! Olha aí, eu acabei de fazer tonto! Os bonecos já não já não me estavam a atacar a mim, já pronto, já tinha tomado! Ah isto é um boss put. Ah é? Isto é um boss! Vamos dar um dano, se eu não morro! Fist of Frost, não sei o que é que está a passar. Está a fazer o Fist of Frost. Olha lá dentro cima, de cima destas merdas brilhantes que aqui estão. E execute o gotta... caralho. Exec... E é 36k. Oh meu Deus. Numbers. you can deny denunciar essa Eu. Ah, acabei de ganhar um achievement. Com chefe. Isto <risos> não é um macaco, diria, é só feio. <risos> é eu disse. Isto é só mesmo feio. Filho. Está ali um, um mob. Eu estou gerar parga a esta treta. Porque isto me está a dizer. Não é não dou caco. Olha, tens uma bomba. Sai do pé da gente. Sai do pé da gente. Não sei o que é que está a passar, mas tens uma bomba um, qualquer. 3, 2. 53 cabros, 4, 2, dá pra você Foda-se. Dá-lhe, dá-lhe, bate, bate, bate, bate Eu levo um dano mano, o que é isto? É Big Numbers É que é mesmo Big Numbers Interrupt, foda-se, não consigo interromper 4-4 parvalhos a bater no boss Há um cadáver de um boneco a correr atrás de nós, puto. Puto, tenho um cadáver a perseguir-me, puto. Estás a ver isto? Não. Mostra. Corre ao velho. Isto estava. se calhar só aparece Estás a ver um cadáver a correr atrás de mim? Não. Não pede. Não pede. Olha por isso que morreu. olha, olha por isso. Aí ah, o mob estava tá bugado. Ok, era aquele mob, afinal aquele pet estava-me a tirar a vida aparentemente. E Matou o gajo. Olha a gajo, é que contigo, visto. Quem? O outro boy. Ei, vamos ter de matar estes mobs todos a três por causa desta merda. Exato, amigo, é que tipo a saltar com o herói Clip para a tua frente. Eu salto daqui e bater lá ao pé do mob, queres? Não, não, deixa te Posso fazer? Aí, depois para trás. Eita, pois pronto, mas é que vemos quem é a coisa com quem. Bum. Quando eu faço, eu faço a sério. Puto, eu não vou perder o agro. Puto, se calhar eu devia aprender a dar DPS com... Em arms. O que tu achas? Eu, eu apoio. Puto, como é que é possível eu perder o agro? Puto, isto é impossível. Podemos bater? É. Estou no ar. Acho que matei. Oh my god! What the fuck? Eltlow. Carrega no Lato L. O Lightwell não está a fazer nada. Ok, Vamos fugir do Overdrive, ok Rudy? É quando ele começa a ardar que nem um parvo. O que é que é o Harvest? Mas parece que está a bater uma. Ok, vamos fugir do Harvest também. Acabei de morrer. Estou tipo ia para ir para o Baldinho da Luz, fodendo pelo caminho. Esses dois gajos sozinhos vão matar o boss? Esses dois gajos que sou eu e o outro? Acho que não. Ilha, David! Ilha! Stop being a fera! It went well. Fairly. <laughs> eles querem fazer Rikyu, man. Eles estão todos a sair. Quero que os gajos falam.